Tá, e daí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui pro canal Glambox Sim! Eu assino a Glambox já faz algum tempo e sempre que eu posto produtos, eu falo delas as pessoas me perguntam a mesma coisa Tá, e daí? Vale a pena assinar a Glambox? Nesse vídeo de hoje, baseado na minha experiência com a Glambox de novembro eu vou contar pra vocês Será que vale ou não a pena assinar a Glambox? Vem comigo! Não sei que eu tô... vale a pena? Não, eu perdi, Que eu comecei a falar do Instagram e eu perdi. Bom, hoje eu tô aqui pra falar da Glambox de novembro de 2019, então se você tá assistindo esse vídeo muito depois, né? Essa aqui foi a edição de novembro de 2019, mas pra você ter uma noção, eu tô gravando ela em dezembro, tá? Essa edição é das Panteras, pra divulgar o filme, eu ainda não vi, não, não sei como é que é, mas disseram que o filme é bem legal. Baseada nessa caixinha, não sei se tem muito a ver não com o filme, mas tudo bem, né? Algumas informações super importantes para quem me acompanha lá no Instagram, sabe, já, eu já passei essas informações. Todo mês eu faço esse vídeo lá no GTV, esse vídeo também tá indo pro GTV, mas também tá no canal no YouTube, né? Vamos otimizar o tempo e gravar tudo de uma vez para tudo quanto é canal para você ver. E eu sou assinante da Glambox já há uns dois anos, né? São duas assinaturas anuais que eu fiz, não seguidas, né? Eu parei um tempo, depois voltei. E eu tenho assinatura anual, ou seja, eu assino por um ano, então eu recebo uma caixinha por mês. Mas a Glambox, ela tem a opção de você assinar por mês, né? Então você paga mensalmente, pode cancelar quando quiser. Semestral, né? Você paga os seis meses, divididos em até seis vezes, ou os doze meses, que é o meu caso. Onde você pode pagar em até 12 vezes. E daí, quanto mais meses você fechar, mais desconto normalmente tem. Eu vou deixar aqui no box, né, um link com desconto. E tem sempre algum brinde, alguma coisa. Você pode assinar por esse link se você quiser. Né? mas eu não sei se esse vídeo vai deixar você muito feliz e querendo assinar, mas por via das dúvidas, cada uma tem uma percepção, vai que você gosta dos produtos. A Glambox, ela vem normalmente entre o dia, o início do mês e até o dia 5 do mês seguinte, então, no, por exemplo, essa caixinha de novembro, ela, vem desde o, ela pode chegar desde o dia 1 de novembro até o dia 5 de dezembro, né? Eles não explicam muito bem o porquê dessa demora muitas vezes, se é por data de assinatura ou não. O que acontece, o que acontece tem acontecido muito comigo nos últimos meses, ela tem atrasado muito. Essa, por exemplo, chegou ontem, eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de dezembro e ela chegou no dia 17. Eu já tinha até mandado e-mail pra eles reclamando, porque né? será pra chegar até o dia 5? Qual a explicação? Então, já veio atrasada. A informação que eles deram do atraso foi por conta das vendas da Black Friday. Mas eu já achei um absurdo esse tipo de coisa. E da, é, por conta que eles deram prioridade, provavelmente, para novos assinantes. Quem já assina há muito tempo, ou seja, que já está garantido o dinheirinho deles ali, eles né vão deixar para entregar depois. Essa foi minha primeira decepção com essa caixinha, sabe? Então, é, só por isso eu já... Falo para vocês tomarem cuidado. Na, prim... no primeira... na primeira vez que eu assinei o plano anual, eu não tive nenhum problema com o atraso. Sempre chegou no mês. Mas a... daí fiquei um tempo sem ensinar, como eu falei. Agora é que eu voltei, volta e meia atrasa. Quase todo mês eu recebo a Glambox no mês seguinte, tá? Então, essa é uma questão. para quem mora na capital, o frete é gratuito. Quem mora no interior, eu não sei como é que funciona, então teria que ver com eles se... Qual que é o custo e tudo mais. Eu moro em Curitiba, então acaba sendo frete gratuito. Mas mesmo assim, posso reclamar. Por que não? Né? Por eles têm prazo? Bora começar a falar dos produtos? O que, que veio será nessa caixa? Mostrar pra vocês. Vou mostrar uma geral. Eu já abri, obviamente, pra consultar. No final do vídeo eu vou colocar valores pra vocês de quando sairia se Monetariamente, esses produtos valeria a pena ou não, né? Então a caixinha veio mais ou menos assim, né? Não com essa montagem, mas vieram esses produtos. Agora vamos falar de cada um deles. E o primeiro produto, ó, não sei se tá focando, meninas, mas é o Derma Femme. É um sabonete líquido, né? Na verdade, ele não veio como um produto da Glam Box, Ele veio como uma troca do Glam, Glam Club o Glam Club é um clube de pontos da própria Glam Box onde todo mês quando você avalia a caixa você recebe pontos quando você avalia alguns produtos da caixa que eles disponibilizam lá o link para você dar o seu feedback, você ganha pontos e tem uma lojinha lá onde você pode trocar por alguns produtos normalmente tem sachês algumas caixas vazias e teve esse Dermafame lá e daí quando você troca as por tantos pontos, você, consegue, você recebe na caixinha do mês seguinte. Então eu troquei alguns pontos que eu tinha lá, não lembro quantos, e vem um sabonete líquido. Às vezes tem alguns produtos que valem a pena, mas normalmente não tem não. Ou eu não consigo pegar, porque é muito rápido. O segundo produto é esse aqui. Eu confesso que eu não conheço essa marca, né? eu Vou ler para vocês, é da Fina Cosméticos. Liso verdadeiro, um verdadeiro liso mágico, fluido termativo, quanto mais usar, mais liso fica. Sem química, para todos os tipos de cabelo, 17 benefícios. O que já me, me deixa um pouco, né, quando tem muito benefício, normalmente não faço quase nenhum. Efeito liso gradual, protege dos danos causados pelo calor, bloqueia a umidade, protege do, protege do frizz, selas cutículas, prolonga o efeito liso, reparação das pontas duplas, desembaraça os fios... Nossa, gente, cansei já. Quando promete, muito pouco faz. Mas vou testar e ver se vale a pena, né? Se vocês quiserem, que eu poste opiniões, faça algum review específico desse produto aqui, deixa aqui nos comentários. E o terceiro e quarto produto foram esse shampoo e condicionador, né? Na em tamanhos menores que vieram da marca Fitogen TNT Hair Energy. O shampoo é sem sal, o que é muito bom, porque, principalmente pra quem tem cabelo colorido, sem, é, sem sal, mas né, se não tiver sulfato, alguma coisa de sal, o cabelo colorido fica é, melhor, né, fica, fica, ah não, mas tem sódio, não tem sal, mas eles colocam sódio, sulfato, nossa, tem vários tipos de sulfato aqui na, na fórmula, né. Tá besteira? Sulfato é sódio, né? Sei lá. Sal? Sódio? Não, sódio, sódio é sal. Sódio, é só. Então, tá, de novo. Sódio. Não é sem sulfato, não é sem sulfato, que é porque cabelo colorido. Vai de novo. Falei besteira. porque eu tava confundindo. É, é, é. Na verdade, é uma amostra grátis ainda, caras de pau, né? Com, de whey protein, explosão de tratamento, bomba de vitaminas para todos os tipos de cabelo. Vou experimentar, provavelmente, né? E vou dar um feedback para vocês principalmente ó, talvez lá no meu Instagram né para saber se isso aqui ajuda ou não né aparentemente não tem muita proteção não tem muita promessas né Whey protein, vitamina A pantenol não tem nada demais isso aqui não o outro produto que veio foi esse Hydra Seduction da Cosme Cosmeceuta nunca ouvi falar dessa marca você já ouviu falar deixa nos comentários é um hidratante desodorante Hydra com poder ativo das, de rosas. Hidratação diária para o corpo. Para todos os tipos de pele. Produto vegano, não testado em animais. Bem legal isso. Tem ação desodorante. Interessante. Vamos ver se o cheirinho é bom, né? Uh, uh, passei no nariz já. Hum, cheirinho. Hum, normal de creme. Cheirinho bem doce. Vou testar. Adoro um creme. Vamos testar para ver qual que é. E a última caixinha que veio na Glombox foi esse produto aqui. No feedback que eu dei na caixinha, eu já fiquei bem pé da vida porque acho que é o terceiro ou quarto mês nessa assinatura que eu tenho que já vem algum tipo de vitamina, algum tipo de alguma coisa para tomar, né? No mês passado já veio e eu estou tomando para ajudar o crescimento do cabelo, na unha ajudando um pouquinho, mas não é lá essas coisas. E agora esse mês veio esse aqui que eu não conheço, você já conhece com essa marca? Eu não conheço, nunca tinha visto falar e pra que serve? Eu tinha ouvido menos falar ainda. É a Vivace Blue que é luteína e zeaxatina com da flor da tagetes erecta, uh, enriquecidas com vitamina C e cobre e zinco em cápsulas. Ação antioxidante que protege as células contra radicais livres. Eu fui pesquisar para que que serve isso daqui, né? Porque isso aqui é muito, né? Não é uma vitamina, não diz especificamente que é um... Enfim. Que para que que servem essas cápsulas? E para isso eu vou ter que ler, gente, né? Fazer meu momento Marília Gabriela com vocês aqui, colocar meu óculos, porque eu não enxergo nada sem óculos. É só para ficar bonita na câmera, né? Que a gente faz essas coisas, que a gente tira. Não, tô, não tava enxergando nada. E eu achei aqui uma descrição num site sobre é, esse, esse produto. Você sabia que além dos danos causados pela exposição aos raios solares, nós também sofremos com os danos causados pela luz azul? Essa luz azul nada mais é do que aquela presente nas lâmpadas fluorescentes, né, vídeo aqui, e nos LEDs que iluminam smartphones, tablets e computadores, que a gente vive o dia inteiro com, né? Então aqui, ó. A vive, Vivace Bleu, o Vivace Bleu é um produto 100% natural à base de luteína e ze zeaxantina, enfim, poderosos carotenoides com ação antioxidante que promove uma defesa natural contra esse tipo de luz. Não sabia disso. Suas cápsulas ainda são enriquecidas com vitamina C, E, cobre e zinco que protegem contra radicais livres e reduzem os medidores de inflamação. Eu achei muito interessante, porque eu sabia que essa luz azul é prejudicial para a pele, por isso que é importante você passar protetor solar, né, quando você tá... Mesmo que você não esteja exposto ao sol, aprendi esse ano, graças a Deus, e passo todos os dias, né, olha, é muito chique tirar o óculos assim, né, e essa, eu, inclusive, a minha lente do óculos tem essa proteção também contra a luz azul, agora eu não sabia que existia uma cápsula para isso também, então, provavelmente, com certeza eu vou testar. Não sei como que eu vou saber se funciona ou não, né? Mas achei interessante o produto. Se não fizer mal, tamo aí, né? E por último, sim, acredite se quiser, por último. Vieram quatro amostras de make-up anti-ruga, gente. Amostra, isso aqui não dá nem pra uma ruga de um olho. Me poupe, né? Aí vieram quatro. Provavelmente dá um, duas passadas pra cada olho. E é isso só isso, ó, é isso que veio esse mês, extremamente decepcionada, então, baseado nos produtos desse mês, né, se eu fosse falar pra vocês, não vale a pena assinar, por conta do atraso, por conta dos produtos que vieram, basicamente vieram produtos pra cabelo, né, e uma vitamina de novo, que provavelmente eles ganham, porque tá escrito ali, amostra grátis, o shampoo também é amostra grátis, então eles ganharam, então assim, baseado nesse mês... Não tá valendo a pena, mas agora eu vou falar para vocês os valores que eu pesquisei na internet, se fosse e fosse comprar cada produto separado. Bom, já peguei aqui a minha colinha, né, gente, porque não sou nada. Essa vitamina, essas cápsulas que eu comprei, eu achei na internet entre R$119,90 e R$139,00. Né, baseado só no preço dessas cápsulas, que provavelmente eu não compraria, não saberia nem que existiria, já paga, porque pelo meu plano anual eu pago R$57,00, foi a promoção por mês, né, a promoção que eu consegui, então já, digamos, valeria a pena só por essas cápsulas, né, se, for, se formos falar de valor, é, o shampoo e uh, o condicionador são amostras grátis, né? Mas na internet você encontra no site do própria, da própria marca a versão de 300ml de cada um deles por R$ 25,10, cada um. Cada um, 25 reais o shampoo. R$ o shampoo, R$ reais o condicionador. Eu fiz as contas, então, uns 90ml aqui daria R$ 7,20 de cada um, né? As contas, né? Antes, porque, gente, de cabeça, sou de humanas. O, o fluido né, térmico da FINA é, de 120 ml era R$ é 39,90, né? E esse hidratante seduction da Cosmeceuta Cos Cosmeceuta, é, eu não achei em site basicamente quase nenhum, né? Nem no site deles tem preço ou para vender, eu achei no Mercado Livre por 16 e e esse aqui. Né? E o AMKP ali foi a amostra grátis, o Derma Femme foi troca do Glam Club que eu fiz. Então, somando tudo isso, o valor ficaria da caixa 209,41. Mas gente, provavelmente eu não compraria nenhum desses produtos, então não valeria a pena. Então, a minha opinião é, a Glambox de novembro, as Panteras não vale a pena. Né? Vamos, vamos ver no próximo mês mas me conta nos comentários e a sua opinião, você acha algum produto valeu a pena, gostaria de ter recebido algum, o que, que você acha, você assina a Glambox ou não me conta aqui nos comentários, se inscreve no canal, se você quiser mais vídeos como esse, se quiser algum vídeo de eu testando né, a minha opinião meu review sobre algum desses produtos deixa aqui nos comentários não esquece de me seguir lá no Instagram os Pulsais CWB que eu também estou postando lá